O meu nome é Gabriela Ferreira, ah, a minha arte é principalmente sobre o sombrio, o terror. A maior parte das minhas imagens partem de filmes de terror, quase todas as épocas. Também tenho um grande amor pela parte asiática e trabalho muito sobre, sobre isso. Eu recolho imagens e a partir delas... Crio então esse universo, a maior parte delas são um pouco macabras, acho eu, eu acho que é bastante fácil, eu não tento fazer nada de mais, as minhas pinturas são simples no sentido em que eu não me esforço demasiado para tentar chegar a uma perfeição, apesar de se me considerarem imperfeccionista.